Bom dia, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. O Mano Lajota aqui na cidade de Minecraft Utopia. E hoje eu preciso deixar bem claro pra vocês que tá frio. Então eu vou botar meia. Veja é minha meia do Lula Molusco, dá pra ver? que eu tô botando a meia, gente. Só que é o seguinte. Se eu ficar usando a minha meia e pisando no chão, eu vou sujar ela. Vai ficar encardida, coitada. Então, tenho que botar alguma coisa no meu pé. Vou botar um tubarão. Ah, ficou da hora, pô. Agora sim eu tô protegido. Ou nem tanto, já que tem um tubarão no meu pé, né? Enfim, hoje aqui no Minecraft Utopia, a gente vai fazer uma coisa muito louca, que é abrir a nossa primeira loja na cidade. Pra quem não tá ligado, ontem nós fizemos essa forja aqui. Ela é meio estranha, né? Mas ela é muito legal, saca só. A gente tem um tanque aqui de combustível que a gente tá guardando lava. Aqui é um dreno, que é basicamente pra tirar o que a gente quiser de dentro da fornalha para colocar nesse aí, potinho aqui. E aqui é tipo aquela parte que a gente abre para colocar pizza, sabe? Só que a gente coloca minério nessa aqui. O legal dela é que quando a gente abre o inventário dela, essa interface, ela tem esse, esses lugares aqui e nesses lugares a gente pode colocar minério. Mas não é um minério qualquer não. Da última vez eu coloquei três ferros para derreter e olha só como que o ferro fica derretido. Mas como eu disse, eu botei três ferros e aqui tem seis. Basicamente, essa fornalha duplica qualquer minério que a gente colocar. Então, por que não abrir uma loja de duplicar minérios? É uma boa, né? E já que a gente vai trabalhar para conseguir dinheiro, nada melhor do que ganhar dinheiro sem fazer nada. As oportunidades apareceram até mim e eu vou mostrar para vocês. Basicamente, o Apu veio até a minha casa aqui conversar comigo e ele queria comprar coisas. Ele queria comprar duas Enderpearl e duas vara de Blaze. E é, ironicamente, os dois itens que usa para fazer combustível. Então, são itens que eu já tô indo atrás todo dia. Aí, eu perguntei quanto dinheiro ele tinha e ele falou que tinha três moedinhas de prata, só para zoar, eu falei 29 moedinhas de cobre, que é basicamente como se ele tivesse 30 reais e eu tivesse cobrado 29, mas assim eu falei totalmente zoando, e por algum motivo que eu não entendo, ele topou, e como se não fosse o suficiente, o pedrux também veio até mim, e ele me deu uma moedinha de cobre para utilizar o meu portal do nether que me deu uma ideia, mas eu vou deixar isso para outro momento e assim, eu até podia me sentir um pouco mal pelo fato de eu ter tirado o dinheirinho do apu, por causa de uma moedinha que eu comprei mas, o apu me roubou uma moeda de ouro, que vale 100, e eu peguei que dele só 29, então tá de boas. Basicamente, o Apu fez uma fonte dos desejos falsa, na qual eu tive que pagar uma moedinha de prata, que vale 10zão, para fazer um desejo. E eu tinha pedido 20 mil gostei. Porém, o nosso vídeo pegou. Então, eu quero deixar um presente pro Apu, porque na real eu sei que a fonte dos desejos é ele que faz, não é, não, não é um bagulho divino não, tá? Presente do amigo Lajota. E esses emoji aqui muito pânico. 5 ovo frito, 5 ostra, porque não sei, ou concha, não sei como que fala, acho que é concha, ostra, não sei. E isso aqui de maracujá, porque é da hora. E agora que a gente Deu um presente pro Apu, vamos para a cidade que a gente tem várias coisas para resolver. E bom, já que o nosso vídeo bateu os 20 mil gosteis, que tal assim? Amanhã eu vou postar dois vídeos de Minecraft Utopia para vocês. Um às 11 horas e um na parte da tarde, eu ainda não sei a hora. Então faz o seguinte, se você quer ver eles, é muito importante que você seja inscrito no canal. Então se você não está inscrito, se inscreve e comenta aí se você já é inscrito no canal ou não. Só para uma loja de saber, vamos, comenta aí que eu quero saber de verdade, tá? E ó, chegando aqui na loja da tá aqui. aliás, né? Oi Pok, tudo bom? Seja rápido que os produtos acabem. O uh, na real, a loja da Poki deu uma mudada, né, galera? Tem umas coisas novas aqui, ó. Tem uma, aqueles grampos de, de abrir baú de diamante, o um lockpick. Papel, dinamite, garrafa de ar do fim, baú de obsídio. Isso é legal, isso eu posso comprar. E tem aqui, super promoção. Uh! Proteção 4 Ó, um ferro Um proteção 4, é isso? Ah, eu comprei, tá bom, né? Depois a gente encanta o nosso peitoral daí Bom, daqui eu acho que não tem mais nada que eu queira Mano, mudanças na cidade Teve várias coisas novas Será que foi o prefeito? Na real, tem prefeito na cidade? Ó, delete aí Ó, ó tem uma placa aqui Escrito Aviso de Utopia 980 loja da PUC Já deu uma olhada Compre seu vale loja no banco da cidade A gente vai abrir nossa loja hoje E a gente vai estar tá legalizado Isso é bom demais, mano E salário da primeira semana, vá ao banco legal e tem algumas regras aqui. Mano, eu achei da hora essas placas e oi, tudo bom? Isso aqui é um carteiro, carteiro Jaiminho. Tô pensando em abrir um correio na cidade. Onde você acha que ficaria melhor? Mano, da hora demais, mano. Então, o contratou um possível carteiro, né? Bom, eu vou fazer uma caixinha de correio depois pra galera poder me mandar carta agora, que já que aparentemente já, ele já tá trabalhando aqui, né? Tem, tem um sinal, tem umas exclamação, mas interrogação da galera dos caixas. Não, pera, foco. Vamos pegar nosso salário, mano. Fez a nova aqui. LG, Aqui. Três moedas de ouro, quatro de prata e oito de cobre. Mano, vamos guardar a nossa carteira, que agora a gente já tem. Nossa, a gente tem bastante grana, né? Pera aí, deixa eu ver aqui aqui no caixa eletrônico e vamos converter tudo pra ouro pra gente saber quanto a gente tem. A gente tem exatos 638 dinheiros, mano. Ó, eu dei uma espalhada nesses para pra gente ter um pouco de diversidade, tá bom? Pra ficar bastante bonita nossa carteira. Agora, vamos ver o que esses caras aqui querem. Primeiros que tem interrogação. Tá bom. Temos aqui o... Era Humberto o nome dele, né? No caixa 2 com uma exclamação. É o Roberto. Bem-vindo ao Banco de Utopia. Um vale escritura de loja pra uma escritura de terreno. Pera, será que isso tem a ver com essa máquina louca aqui que nós tinha visto? Por um ouro a gente tem um vale Escritura de loja. Tá, então peraí. Eu vou pegar um ouro, vou pegar um vale escritura de loja. Temos um vale escritura de loja. Tá. E agora eu vou guardar ele. Na hora que eu for fazer a nossa loja, eu venho aqui e entrego pra ele. É isso, pegar a escritura? Que da hora! Revolucionário. Agora a dúvida que tá ficando na minha cabeça: já que tá tendo todas essas melhorias na cidade, será que é o gerente Luiz que tá fazendo? E será que ele é o prefeito? Tem que uma foto do carteiro aí. Ele é o prefeito? Ó, pra mim não faz sentido, porque tem escrito gerente. Então, se ele é gerente do banco, não tem porque ele é prefeito. Ele seria gerente. Prefeito. Prefeito, prefeito gerente, não sei. Eu acho que fica no ar essa dúvida por enquanto, né? Quem sabe se a gente chegar em algum momento que tiver tendo obra na cidade, a gente pode descobrir. Enfim, depois eu passo mais em outras lojas pra gente ver o que mais mudou na cidade. Na real, Paderatinho. Oi. Tu viu que apareceu um carteiro na cidade ali, cara? Mano, pior que eu ouvi, LG. Será que ele vai entregar coisa pra nós? Pois é, cara. Ó, eu vou fazer uma caixinha de correio e colocar na minha casa. Depois faz uma e coloca na sua pra gente testar, pode ser? Ah, tem como fazer a caixinha de correio? Então, eu não tenho certeza. Na real, eu tô querendo testar mesmo. Não, faz sentido, né? Como que ele vai deixar as cartas lá para nós? bar da porta. Pois é, né? Então eu acho que eu vou apoiar o trabalho dele. Eu vou fazer uma caixinha de correio. Faz também então depois, tá bom? Eu vou, fa eu vou fazer, vou anotar. Ainda bem que você lembrou eu, gente. Tá bom, é, é nós mano. Cuidado que tá de noite, cara. É, quase fui morto por tipo um zumbi. <risos> Bom, agora que a gente recebeu o dinheiro, a gente tem mais uma desculpa ainda para gastar dinheiro na loja. Eu vou comprar um baúzinho de obsidian. Nós está merecendo qual é o tamanho desse baú, né? Enfim, vamos para casa. Bom, estamos em casa, tá de dia. Vamos testar aquele baúzinho de obsidian. Será que ele é bom? Eu, eu fiquei na dúvida mesmo. Eu vou colocar ele no lugar desse barril aqui por enquanto e o louco. Pô, da hora, né? bem espaçoso. Gostei. Bom, para quem viu o último vídeo, tá ligado que a gente fez uma coisinha nova. A fornalha de dupla minerais, como eu tinha falado agora há pouco. E com esse craftzinho Aqui a gente consegue fazer o vidro Queimado, que basicamente A nossa fornalha que duplica minérios, ela tem Capacidade agora para 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 itens E se eu fizer mais uma camada de vidro Aqui, como eles estão mandando, assim A nossa fornalha acabou De ser expandida, então agora Cabe 18 itens, e o legal é que Caso a gente comece a esquentar vários tipos de minério Diferente, cada minério tem sua própria cor por, Eu posso derreter vidro para mostrar, eu posso derreter Esse vidro aqui, por incrível que pareça Para ser sincero, eu não sei a de derreter vidro, mas ó, tá esquentando aqui o nosso vidro e pronto temos três blocos de vidro e o vidro derretido é branco então ó, que legal aqui ó eu posso escolher simplesmente qual líquido eu quero por cima mas olha olha aqui ó aqui já dá pra ver que tem dois então dá pra deixar uma coisa colorida ou vários minérios bem legal né olha, olha só galera apareceu uma caixa aqui na frente da nossa casa né bom é uma encomenda então vamos deixar para amanhã eu acho que agora namora é muito boa para fazer isso porque eu quero muito começar a minha loja bom o primeiro passo importante para nossa loja mano é muito legal não dá de moto aqui o primeiro passo importante para nossa loja é o seguinte eu eu quero escolher o local que eu vou fazer ela. E eu tenho uma ideia. Deixa eu estacionar aqui perto da loja da Poki. Mano, ficou legal. Gostei daqui. Tá, o que eu tava pensando é em fazer a nossa loja aqui, olha. para este lado. Porque para cá, eu ia ter que fazer uma loja muito embaixo. Perto do banco, eu não quero abrir loja. E para lá já tem uma. Eu acho que o local ideal seria aqui. Por causa que aqui é uma posição bonita, de destaque. E sempre que alguém entrar na cidade, vai ver a minha loja. A minha dúvida, na real, é o seguinte. Deixa eu até subir numa umas árvores aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. É, se eu faço do lado da loja da POC ou se eu puxo um pouquinho mais para o lado. A parte boa de fazer lado da loja da POC é que já está mais ou menos arrumado o terreno. A, a parte ruim de fazer mais para cá é que eu teria que arrumar muito o terreno. E eu não sei até que ponto eu tenho permissão para modificar a cidade. Mas eu estou começando a achar que o local ideal para fazer essa loja seja aqui, porque aqui eu vou ter que descer o terreno. Bom, como aqui é perto da minha casa, eu vou craftar uma pá para mim, porque eu não tenho pá. Eu vou tirar essas árvores aqui, vou fazer uma pá e vamos medir a área. Daí a partir daí a gente se decide. Agora, só porque eu sou curioso, deixa eu ver o que o The está fazendo aqui. Está pensando em comprar. Alguma coisa melhor pra comer? Tô. Tá, tá meio caro, né? Esse pão com ovo, né? Uma moeda de ouro. Aham. Uh -huh. Então, mas se quiser, eu posso te vender um pack de pão com ovo. Em vez de uma moeda de ouro, eu posso te vender por três moedinhas de ouro. Você quer? Desculpa, eu três moedinha de ferro. Três moedinhas de ferro, falei errado. Ah, daí eu compro, então. É, sete moedas de ferro de desconto. quer comprar mesmo? Quero. Pode mandar, então, dinheiro, pode mandar. Três moedas de, de ferro, né? Isso, três moedinhas tritão, de ferro. Então, né? é, 30 conto. Pode mandar 30 conto, vou produzir e eu te entrego. Eu trago agora de motinha. Vou pra casa fazer, eu trago de volta. Vai lá, vai tem, lá. Tem três aqui? Tem. Ó, tenho 20 aqui. 23. Tá bom, já trago, mano. Tamo junto. Valeu. Rapidão, tá? Vou esquentar lá. Mano, nem ferrando, nem ferrando. Eu não esperava por isso. Eu tô mais feliz. <risos> Mano do céu. Eu definitivamente não esperava, gente. Deixa eu arrumar aqui toda a torta, né? Mano do céu. Mano, gente, eu não esperava nenhum por cento que ele fosse aceitar, cara. Vamos fazer uma venda do nada. <risos> Mano, que da hora, né? Bom, por falar isso, eu tenho que arrumar o caminho da minha casa pra lá, né? Pera aí, deixa eu pegar essa encomenda aqui. E eu, por enquanto, eu vou deixar ela aqui no balcão, só pra não tomar chuva. Tá, eu pego um pack de pão. Eu tenho mais ovo frito ou vou ter que fritar os ovos? Não, vou ter que fritar ovo, gente. Tá? Deixa eu pegar aqui ó ter até ovo podre Mas ovo podre eu não vou né Imagina Tá bom Temos aqui olha 16 32 48 Aí tira 5 Pronto Essa aqui é a quantia de ovos Que a gente vai ter que fritar Pra poder vender os pão com ovo Pro deletinho mano Vou aproveitar que tá de noite A gente deixa esquentando A gente leva pra ele amanhã de manhãzinha já Ó gente Acabou de amanhecer E só falta esse ovo aqui E pronto A gente grafita aqui Pão com ovo Vamos lá levar pro deletinho Mano caraca Deixa eu colocar aqui na mochilinha né Pra ficar chique o nosso negócio né Mano eu tô me achando muito da hora para fazer isso. Eu esqueci de fazer minha papa, mas tá tudo de boa. A gente já faz bibi bibi. Oi, opa, sua encomenda chegou. Opa, cadê? Manda então pra mim. é por, por questão de segurança e saúde. Eu não tô encostando muito na comida dos clientes. Pode pegar aqui na bag. Ô, louco, valeu, LG. Agradeço a preferência e quando quiser mais, pode chamar, tá bom? Obrigado, hein, vai. Tamo junto, mas é oh, por sinal, mano, tu viu ali? Mano, eu tirei os blocos de diamante falso. Agora tá de verdade. Vai pra lá. <risos> Não é tentar, né? Enfim, ó, oh, ainda hoje eu vou abrir minha loja. Depois você passa lá, tá bom? Ah, loja do quê? Vou duplicar minério. Ô, louco, vou usar então, hein? Que eu é... tô com um os minérios ali pra duplicar, vai. Não, vai ser baratinho. Enfim, mano, até depois. Até. Mano, tô muito feliz, de verdade. E bom, como a gente vai precisar de uma pá e eu já tenho uma pila de rubi e um machado de safira, vamos dar uma variada. Vamos fazer uma pazinha de esmeralda. Bem legal, né, mano? Parece um pouco com diamante, na realidade, né? Mas assim, honestamente, eu gosto muito desse negócio de fazer ferramentas diferentes. Não é à toa meus próximos passos é começar a fazer ferramenta customizada, com o mesmo mod que a gente usa pra duplicar minério, mas vamos deixar isso mais pra frente, prontinho, estacionado, agora é o seguinte, a nossa loja, ela usa uma área de 8x8, 8, mais ou menos, essa é uma partinha que passa dela, mas no geral ela é 8x8, 8. no caso eu ia querer fazer a porta dela virada pra cá, então eu teria que tirar essas coisinhas aqui também né acho que só mais essa daqui, aí depois eu replanto tudo bonitinho eu espalho tudo mais, quando eu arrumar o, o caminho o terreno né, tá bom, eu tô, eu tô bem em dúvida de onde fazer na realidade, eu acho que eu posso começar Aqui assim, olha, vamos ver, aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, por um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ó, supondo que a nossa loja fosse ser aqui, essa ia ser a área dela Acho que dá pra puxar um pouquinho mais pra cá, né? Ó, eu gostei dessa área. E olha, vamos imaginar que a loja tenha, sei lá, 10 de altura, vamos supor. Ó, pra quem estiver no centro da cidade daqui, olha, vai dar pra ver bem legal a nossa loja. Eu posso pegar na real todas essas árvores e reposicionar elas, fazendo um caminho bonito, um jardim, algo do tipo. Eu tenho que ver se tem aí, vende alguma licença pra poder modificar o terreno aqui ou não, mas mesmo assim a gente pode dar uma olhada. Mas essa área eu já gostei bastante. Sem falar que a loja não vai começar nessa altura do chão aqui, é só pra ter uma base. É bem legal. Vamos atrás de todos os materiais que a gente vai precisar pra fazer a nossa loja. Aí a gente começa a fazer ela. Eu não vou nem levar minha botinha, porque é o seguinte: eu vou precisar de muitos minérios de diamante para fazer a nossa loja. Então o que eu vou ter que fazer na realidade é sair e minerar. E também depois eu quero botar uma câmera na nossa loja para ninguém roubar nada. Bom, eu vou levar o meu graveto de achar diamante. Também tô levando dois lockpicks para caso a gente ache alguma coisa que dê para abrir, algum baú. E uma picareta reserva, porque a nossa já está estragando. A parte boa que eu já vou ter várias minérios para duplicar depois, né? Opa, tem um spawner aqui do lado de casa. Esse spawner não está nascendo mob, pelo que eu tô vendo. Eu acho que eu vou deixar ele aqui, não sei se ele está me atrapalhando. Não falando não, pra ser sincero. Eu posso até utilizar ele pra outra coisa depois. Enfim, vamos descer bem baixo até o mais próximo possível da Bedrock Rock. Oi, amigo. Opa, na realidade, a gente não vai poder fazer a nossa loja de diamante. Porque eu não tenho toque suave pra pegar o um minério de diamante. Agora que eu parei pra pensar. Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pular nessa caverna aqui que é bem vasta. E eu vou minerar um tempo bem legal em linha reta. Só pra gente pegar alguns packs de pedra. Aí, depois disso, eu só vou sair atrás de ouro pra gente poder pegar os outros pra fazer todas as decorações. Aí, no futuro, quando a gente tiver uma picaretinha melhor, a gente vai atrás de fazer a loja de diamante. Enfim, vamos minerar. E ó, gente, eu vim aqui no bioma de mesa que tem perto de casa só para a gente pegar alguns minérios de ouro para a gente poder usar na decoração da loja. Aproveitar que a gente já minerou tanto, né, como vocês viram agora há pouco. Eu tava minerando em bioma normal daí lá não tinha muito ouro. Daí aqui tem, então, que eu vou minerar, né? A parte boa desse bioma é que você só tem que literalmente andar que você acha ouro, que na minha opinião é uma atualização muito pânico que teve no Minecraft. E o foi pro Nether. Será que ele foi pelo meu portal? Se ele tiver aí, ganhar uma moedinha, né? É. Tá, a gente precisava de mais ou menos 16 ouros Eu já peguei 50. Vamos para casa que já tá muito de boa. Tá, eu já tenho praticamente tudo que a gente vai utilizar na nossa construção da loja. Tô bem animado, para ser sincero. Eu trouxe o meu sistema de fornalha, na real só minha fornalha de ouro aqui para fora. Eu coloquei um barrilzinho, um funil apontando para a fornalha e a fornalha para o baú. Porque daí sempre que eu tivesse muitos itens para colocar, eu colocava eles aqui. Eles esquentavam e depois vinham para cá. Aí eu esquentei basicamente dois packs de vidro e um montão de pedra. Os vidros em questão, gente, eu esquentei eles por causa que eu precisava fazer muito vidro amarelo e painel de vidro amarelo. assim olha. O único problema é que eu não tenho corante amarelo na quantia que eu vou precisar. Porém, para nossa sorte, o nosso amigo Carlin tá mexendo muito com o mod do Botânia, que é um mod que envolve muitas flores do Minecraft. É para fazer magia imagens, é um bagulho bem doido. Vamos na casa dele e vamos ver se ele tem corante amarelo arranjar para nós, isso é uma boa, esse é um adianto. E é óbvio que o Mano Lajota tem a cabeça dos negócios, a, a mente para ganhar dinheiro. Eu vou de motoca, porque se eu for de motoca, o Carlinho vai ver minha moto e vai cada vez mais ter uma vontade de ter uma. Então, quando a gente fizer o leilão de carros, vai ser um sucesso. Não é não, carteiro? Como que é seu nome mesmo? Jaiminho, não é não, Jaiminho? é como ele é novo na cidade. Não tem como a gente decorar o nome dele uma vez só, né, gente? Aí, estamos chegando aqui, vamos bater na porta. Ok, oh, é isso aí. Carlinho. Ô, Carlinhos. Você me atazanando tá aqui, hoje Precisava do C, Carlinhos. Opa, pode falar, meu querido. Então, lembra que você tava mexendo com, com o mod da botânia lá, das magias, e ele usa muita flor e tudo mais? Ah, sim, tô mexendo com ele agora, velho, Uh, perfeito. Carlinhos, seguinte, eu queria encomendar com você meio pack de corante amarelo. Tu consegue, tipo, para agora? Agora? Eu, te, eu tô com um monte de coisa aqui no baú, velho. Eu tenho. Eu não tenho corante amarelo, mas tem a flor amarela, velho. Será que não serve? Depende, vê se dá para fazer corante com ela. Essa aqui, velho, eu fiz corante, mano. É, vai servir. Me, me dá meio pack dessa daí. Vai servir. Ó, faço o base é consigo. Ó. Ô, louco! E, e quanto que vai ficar isso aqui, Carlinhos? Ah, LG, isso aí é cortesia da casa, velho. Na moral mesmo? É, porque na verdade eu queria desvazar uns baús ali, mano. Tá tudo lotado. Carlinhos, Carlinhos, a sua humildade vai ser paga. Toma aqui. Nossa, obrigado, ah, LG. Um, um real. T -t Tamo junto, Carlinhos. Por falar Muito nisso, louco. uma coisa eu sei que você vai precisar no Botânia. E em todos os modos que for mexer é minérios, não é? Ah, sim, verdade. É, e quando você minerar os minérios assim e tudo mais, não esquenta, não. Vai pra cidade que eu vou abrir uma loja de duplicar minérios. Sério? É, vai abrir hoje mesmo, Carlinhos. Você ah, já vai? Peraí, peraí, peraí. O quê? Já que, já que você falou isso aí da cidade lá, quando você quiser algum encantamento, não encanta, não. Vem aqui comigo que eu encanto pra você, ó. Minha espada. Caraca! Não, bom saber, bom saber. Eu tenho encantamento encantamentos que eu tenho interesse e vai servir perfeitamente, então, mano. Bom, bom saber mesmo, Carlinhos. Beleza, velho. Também é bom saber que você vai duplicar vinério. É, mano. Em breve nós faz umas parcerias aí, mano. Tamo junto. Falou! Ô, oh, na boa mesmo, mano. Que alegria que a gente encontrou com o Carlinhos e que ele tinha isso por um tempo enorme pra gente. Agora, eu só vou precisar do seguinte. Um graveto, uma tábua e mais três tábuas. Vou fazer o seguinte. Vou fazer uma tigelinha, pegar a tigela, colocar uma tábua e um graveto. Com isso eu vou ter um pilão. Mesmo tendo o elemento visual, a gente utilizando esse item eu não sei na vida real pra que, que ele serve. Isso é incrível. Enfim, com o pilão, a gente pega é ele aqui, coloca a pétala mística amarela E a gente consegue amassar ela Até virar corante, então temos Um pack de corante, agora temos 56 Vidros amarelos e um pack de vidraça Amarela, bom, e agora que a gente já tem Nossos vidros coloridos, só falta a gente ter Todos os blocos para construção Brincadeira, eu já fiz tudo, tá no meu inventário E tem mais alguns aqui, os vidros demoraram demais para esquentar, então nesse meio tempo Eu simplesmente aproveitei e fui Grafitando tudo que eu usar, agora basicamente A gente só precisa levantar a nossa lojinha, aqui Vai ser bem fácil, para ser sincero, então vamos começar e mano do céu, a nossa loja vai ficar incrível. Vocês não estão nem ligados. Enfim, olha aí e terminamos a nossa loja. Mas antes a gente precisa definir os preços e tudo mais. E também tentar conseguir alguns clientes, né? Fiz um livrinho aqui para especificar nossos preços. Loja de duplicações de minérios do Lajota. Duplica seus minérios brutos por um preço camarada. Óculos escuros. Quantinha e valores na próxima página. Até cinco packs de minérios. Bruto no caso, né? Entrega em até 24 horas no correio. Que Entrega pelo correio da pessoa. Dois ferros. Entrega expressa de motoca em até uma hora, caso esteja online. Cinco ferros. E com desconto de abertura eu vou baixar um ferro no preço de tudo. Se bem que eu tenho que pagar um ouro pra recuperar tudo que eu ganhei na loja, né? Não, eu vou deixar os preços assim. Acho que tá bom. Assinar e fechar. Agora, o Carlinho e o Delete estão lá aí no servidor. Eu vou chamar eles pra reagir a loja pela primeira vez, junto com vocês. Daí vai que a gente já consegue uns clientes, né? Então vamos chamar eles. Gente, é o seguinte. Chamei tanto o Carlinho quanto o Delete pra poderem reagir a nossa nova loja pela primeira vez. Nenhum dos dois viu ainda e nem você então, mano, resultado louco Ele Pode virar, Carlinhos, pode virar. Aí, ó, o que vocês acharam? Mano, essa picaretinha ficou muito realista. Mano, é minha loja de duplicar minérios. Vamos entrar lá pra vocês verem melhor? Mano, mano dá pra ver assim. mesmo, porque olha só, a picareta é feita com um bloco de ferro. Cara, é, eu, mano. Falar, eu sei que eu tava, eu tava pensando hoje comigo ali, gente. Nossa, alguém tem que abrir uma lojinha logo de duplicar meus minérios, porque eu não tenho nada de duplicar ainda. Não, dá pra ver que você tá gostando tanto que tá até dançando. E, Carlinhos, logo, logo vai, de vai, de vai de ter o um leilão dos carros, tá bom? Eu sei que você tá interessado, já já vai ter, tá? Beleza ó, ó. Eu não gosto de vir em loja, assim, mas essa loja que ela tem entrega via moto, como que é o negócio? Carlinhos, meu amigo, você é o meu cliente favorito, mano, basicamente, porque é o seguinte, tem dois tipos de entrega, você pode olhar aqui no livrinho, mas a gente faz entrega por correio ou entrega de motoca na sua casa, tem os dois tipos. Aí, ó, quero entrega de motoca? não quero ficar andando a pé, não, tô sem carro, LG. Não, é só vocês dois aqui, olha pra mim, olha pra mim, pode falar, pode falar. Como que faz, bota os minérios aqui, demora quanto tempo para duplicar? Então André, funciona assim. Você pode colocar de, o, o preço é de 5 e 5 packs, tá bom? Você coloca até cinco packs. você coloca Entendi. cinco packs do minério que você quiser. E se você pagar dois ferrinhos é, em até 24 horas, eu coloco no seu correio. Você então, tem que ter uma caixa de correio. Mas se você que tá gravando seu vídeo está na pressa, você paga cinco moedinhas de ferro. Eu entrego seus cinco packs de minério duplicado em até uma hora, no máximo, até antes de motoca na frente da sua casa. André. Eu, eu oh. pessoalmente, de motoca, entregar o ah, plano é bom, o plano é bom, é bom hein? né? Meu? O serviço é então, bom. Bom, vocês, vocês, vocês gostaram, então, gente? Eu acho que dá Sim, hora, né? tá te dançando. Mano, então é o <risos> seguinte, ó, só pra vocês dois. Caso vocês forem utilizar alguns dos dois valores das, dessa loja aqui, a primeira compra de vocês dois é um ferro a menos do valor. Então vocês vê no papelzinho o valor e tá um ferro a menos, fechou? Ó, oh, promoção, promoçãozinha dos primeiros... Primeiro é, comprador. Né? Olha, você tem que colocar uns planos aí, tipo, se você duplicar cinco packs de ferro, você ganha seis packs. Oh, oh, <risos> oh, ó, ó, Não, mas é que se você duplicar cinco, você vai ganhar dez, né? Que tá duplicando já, né? É, então, aí ganha um peca mais tipo ganha lá, ah, tá? Entendi, ah, eu vou ter que minerar, né? Eu não gostei, não, <risos> eu não gostei mas gente, seguinte, que, não. TNT aqui. que é isso não, não faz isso não, faz isso não. Gente, seguinte, ó, sejam bem-vindos à loja que tem, se vocês quiserem, estamos de porta aberta e vejo vocês por isso. aí, tá bom, mano? É nóis é que eu não, não mostrei a gente. Meu Deus do céu, <risos> <risos> e gente, se vocês quiserem que eu contrate alguém para trabalhar na minha loja, para ficar parado na minha loja o tempo todo, igual, por exemplo, a gente tem a pouco nessa loja aqui, eu posso ver quanto que custa para contratar uma pessoa e contrato. Então, comentem aí se vocês querem não, não. Mas é isso. Era é isso. Uh!